O pré-sal foi uma grande conquista do Brasil e do povo brasileiro Ele nos propicia muita riqueza Só que essa riqueza é mal distribuída Alguns estados e municípios recebem a maior parte Nós precisamos distribuir esses royalties para todo o Brasil Os royalties são uma taxa cobrada em cada barril de petróleo mas nós precisamos também lutar para que os royalties sejam utilizados para educação e para saúde. Em 2014, eu aprovei o um projeto que garante que 75% dos royalties sejam destinados à educação e 25% à saúde. Nós precisamos garantir que essa riqueza seja destinada às gerações futuras e a gente possa garantir educação e saúde para todos. O governo Bolsonaro quer acabar com essa lei nós não podemos deixar.